Olá, amigos e amigas. Meu objetivo é fazer um concurso. Inicialmente, vamos apresentar a proposta. Roteiro para o concurso de mini livro, Elaboração do mini livro no InDesign. Os arquivos dos modelos ficam disponíveis no site do concurso. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos... no InDesign. O modelo que será proposto é esse aqui. Você coloca o tema, o autor, a logo que você quiser, código QR que quiser e mantém a estrutura do minierro.com, que é o nome do site. Coloca o ISBN nesse modelo. Poderá colocar o ISBN já aqui, depois que a CBL liberar o ISBN que é na hora, ou então ISBN, código QR neste outro modelo aqui. O ISBN custa 22 o código QR, o código de barras deste modelo aqui custa 36, ficha catalográfica 60. Então é esse modelo que você vai receber. E poderá modificar. Por exemplo, aqui você poderá escolher outra cor. Só vir aqui no eDesign. Escolher um azul. E clicar. Pronto. Fácil, rápido e eficiente. Aqui você poderá vir e escolher o tema. Por exemplo. De nó. Saurus um. 1. Aí tem aqui a aba que você poderá colocar, se desejar, senão poderá tirá-la. E aqui a mesma coisa. Tem a aba que você poderá colocá-la ou tirar também. É, fica a critério. E aqui você coloca o ISBN. 65. 00. Um, dois, três, quatro, cinco, zero. É assim que é feito a alteração do arquivo do mini-livro para você efetuar a sua obra também. Aí depois você vem aqui, salva e... Exporta para PDF de impressão. Aí você clica aqui, aí poderá vir aqui uma PDF de impressão. Aí tem aqui o ISBN que foi modificado a cor azul, você poderá diminuir. E aqui está o tamanho do mini livro de 3 centímetros por 5 cm de altura e 3,5 cm de largura. Sendo que aqui aí aberto são 7 cm de largura por 5 cm de altura já com 0,30 para cada lado de espessura do corte. Então, agora vamos demonstrar os outros arquivos, para você ter ideia de como fazer o seu próprio mini livro. Então, já vimos aqui o arquivo 1, vamos ver o arquivo 2. E... Arquivo de impressão. E assim vai fazendo os oito arquivos. Até completar os oito arquivos. Que serão dados para você fazer o seu mini livro. Com 16 páginas. Sendo 14 páginas. Frente e verso. Da capa e contracapa Aqui o mini livro você poderá colocar a versão que você quiser, por exemplo, 10. Como vocês viram, foi na cor verde que vai ser apresentado os arquivos do InDesign, o envio do mini livro para registrar o ISBN, o código de barra e a ficha catalográfica. Demora, em média, até dois dias no máximo. Eu recebi na hora. Está aqui a ficha do Dinossauro 2, o ISBN e... A ficha, a código de barras e a ficha catalográfica fiz sem ficha catalográfica. Também demora de dois a cinco dias. Agora vamos pegar esses arquivos e enviar para a gráfica print. Play. Play. Play Premium. Configurar produto. Enviar minha arte final, personalizar, personalizar. Sete por cinco confirmar frente e verso, coxê 115. Esses são os preços. Sai a 3 centavos 5 mil unidades e 2 centavos 10 mil unidades. Vamos escolher aqui arquivo em pdr para impressão, enviar um arquivo agora. Escolher orientação deitado ou na horizontal e arquivo. Esse não é o arquivo. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto, menino está à frente aqui. Agora enviar o verso. Verso. À frente. Está aqui à frente, com um código, com uma barra de... de código de barra. O autor Fernando Lion Monteiro, Dinossauros 3, 2, mini livro, logo, código QR, tudo certo. Vamos ver o verso agora. O verso é página 1 e 14, tudo certo, tranquilo. Agora vamos adicionar mais. A frente da, da segunda e o verso da segunda. A frente da terceira e o verso da terceira. Frente da quarta. E o verso da quarta. Tudo feito ao vivo para você entender como é o processo de colocação do mini livro. O verso do quarto: Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Verso. Frente. Tudo ok. Continuar. Bom, a gente já fez a primeira, a segunda, agora vamos fazer a terceira. E depois a quarta. Escolher. Personalizar. Personalizar. Sete, aberto. Altura, 5, Frente, verso. 115, colchê. Continuar. E finalmente, prêmio. Personalizar. Sete. Sete por cinco. Frente e verso. Cento e quinze. whatever. Aí é só adicionar o código, se tiver, e continuar. Eu vou deixar aqui para fazer depois. É assim que funciona. Aí chega, através do CEP que você registrou, os quatro, os quatro as quatro folhas, uma, duas, três, quatro, frente e verso. Então, era assim como queremos demonstrar. Essa aqui é a parte da gráfica. Agora vamos demonstrar. Colocar SBN, já colocamos. Colocar um código de barra para a gráfica o CEP 66103155. Esperar chegar os livros da gráfica na casa ou na editora. Enviar os modelos de cada mini-livro para participar do concurso já montado. Pode ser 5 ou 10, dependendo de quantidade que o concurso desejar. Os de, mil de cada participante foram imprimido na gráfica. O preço é 22 para o ISBN, 36 para o ao código de barra e 60 para a ficha catalográfica. A taxa que eu solicito é 20, 122 para utilizar o arquivo do mini livro. Dá um total de 250, o modelo do da taxação para o concurso. Então, muito obrigado, vamos fazer o concurso. Obrigado e até a próxima.